Que eu, nego, do, eu, eu gosto, eu gosto do, do Marco. Pra quem que lança essa merda? Não, alguém. Acho que o cara joga vai, no ar. O é, que que, é, vou, que, que, que, que vai hoje? Cara, cara azul, azul, azul. Tem uma coisa. Joga azul. E cara, cara, azul agora? Azul celeste, agora, tá, olha. Agora o laranja, tá o laranja. Laranja lima, o laranja, querido, o laranja coisa, lima, é. o laranja. Cara, lima, tem, mulher, tem uma cítrico, coisa, sabe? é. Tem uma coisa que eu adoro, que eu adoro, que assim, alguém contrata uma pessoa para dar nome de esmalte, nome de tinta de parede. É maravilhoso. Maravilhoso. Porque não é marrom, é tipo não. assim... É... Marrom pastel. Biscoito. <risos> é marrom assim, solar. É biscoito. Não é branco, é gelo. É. Ah, entendeu ola, ola assim? nude. A, é berinjela. É. né Não é vinho, é marsala. É marsala. Né? Aí é tem igual, a escala pontone. É igual cor de carro. É cor cor de, de carro. carro. De carro. Ah, cor de carro. Você cor pega de carro. Bremi, Onyx, Preto Onyx. Essa coisa, isso aqui é o blue... Darkness under the sun. Iron. Cara, é. tá, pra que, que a cor é. chama isso? É. Branca? Iron. É. Não, e. A amarela é o amarelo Interlagos. Não, é, é, por aí. é o aí, branco o gelo. Você interlagos acha que não é, um é amarelo. amarelo? Só dá não, um nome, aí, né? Cara, olha, é uma lança. Cara, se olha o esmalte, é um vermelho. Aí se é uma... olha a cor, é teimosia. Você fala O cara, cara ah, teima que aquilo não é vermelho. Ah, mano! É. O urso! O cara não é vermelho, não. É sim. É vermelho. É vermelho, teimosia. É vermelho, teimosia. Você bota amarelo, cara, vermelho, é, bota amarelo, vermelho. Tem moço do caralho. Tem moço do caralho. Não, você vai, vai comprar, pintar a cor de cabelo, aí tem um número, tem, né? Tem, Aí você olha lá, o número é tipo vermelho, que sei lá, que é cereja, não sei o que, aí tá lá, meia, meia, meia. Você fala, mano, vou do ficar capeta, com o cabelo né? da besta, cabelo né? Cabelo do gente? capeta, né? Então, umas coisas, cara, que é do você do caralho, não entende, mano. né? Que <risos> o capitalismo, ele precisa, porque ele precisa estar o tempo todo se inovando, se renovando pra sugar e sugar e sugar da gente. É verdade. Tem mas eu acho a que razão, a gente humorista a tá razão. aqui pra isso, pra ver essas coisas, dar uma risada, brincar. Criar coisa nova. Criar cima, coisa nova. Disso, é que falou, é, cara. É, tem agora uma coisa agora que, que você eu... Dá pra você fazer um bagulho com cor de esmalte agora. É, né? Em vez de é, comida nossa, dos atos, é, é, Exatamente. Porque você vai... Eu lembro, pô, quando o namorado ia com a mulher no salão? Juro. A tia chega com umas prateleiras, mas com 600 esmalte, velho. Você fala, como é que mano? vai escolher? Aí vai, toda semana pinta de vermelho igual. É, <risos> não, não, mesmo? Muda, não muda, não muda, né, Esmalte, né? Com cara? a porra da parede de esmalte, velho. É. é. Vermelho, né? Que fala o tanto de cor que tem, bicho. <risos> uma pessoa pintar a unha, cara. É. Rubinacente. É. É que loucura é, velho, é, loucura, velho. é, é. é vermelho, muito, cara cores, vermelho para, menstruo. é <risos> é aquele vermelho que escarlate menstruou. escarlate, escarlate vermelho menstruo. cara, eu é é lembro mestre. cara, é essa mentira. porra de cor é engraçada que eu vendia a tinta na loja aí chegou uma velhinha, velho Mas tinha que que pinta que casa, é, de pintar a casa é, a tinta óleo pequenininha tinha umas pequenininhas aí a velhinha chegou assim pra mim Cara, eu juro que eu não sabia o que, que ela queria. Ela falou assim, querido, você tem tinta encarnado. Aí eu falei, oi? Encarnado? Tinta encarnada. Aí eu falei, ah, quem que é tinta? Hein? Não, a tinta é da cor encarnada. Aí eu fui, ver, era vermelho. Os velhinhos chamavam o vermelho de encarnado. Encarnado. Pode, encarnado é cor de é, carne, rubro. né? Cor encarnada. É, é, rubro, é. né? Que doideira. Eu rubro falei, brasa. cara. Eu não sabia, velho. Eu fiquei <risos> mó tá... Essa aqui, não, querido, encarnado. Aí peguei o catálogo e falei, vermelho. Encarnada! Ah, Esses é dias eu fui, né? Enfim, cara, é vou falar isso, o nome: é Leroy Le Merlin, né? Leroy Merlin. Ah, Leroy Le... Le Le Merlin. Fui lá no Leroy Merlin. Le e Adelino. eu tava olhando, aí tinha uma, um, um azul, né? Lá, o azul. E é tipo, o azul era, era escrita clássica. Você fala, mano. O nome? É, o nome do azul, azul é escrita, escrita cl... clássica. Você fala, que doideira. Caraca. Que look. Mas que, minha que, azul, que azul é azul, é eu quero azul Eu quero também, azul também ali. acho. Não, não, mas, não. Tem azul tons. Claro, azul escuro, tem azul tons, médio, mas é tom. Tom escuro, tons, médio, tons, mais claro. claro é. Ou vamos tratar o azul. Como vamos chama esse? Escrita clássica. Azul escrita clássica. É. Ou vamos... E aí era um azul escuro, que na verdade é o Sabe tal do azul, do azul colégio. O é azul, por... marinho. Azul. azul Marinho. Azul Marinho. Azul Marinho, cara. calça Pronto, E pra que é escrita azul clássica. escrita clássica? Então. Escrita clássica. Não, então, mas o cara contratou uma pessoa, Sim, né, perfeito. Todo... Porque, na perfeito. verdade, isso vai atrair, um por exemplo, um, um cara, né? Não vamos dizer pobre, mas parco é, de recursos. É, é mais ele não vai procurar, ele vai procurar um azul. Sim. Mas quando você pega e bota o escrita clássica, é. aí vai aquele que tem o dinheiro e ele pode comprar. Entendi. E ele diz, olha, porque o azul é minha casa clássica. De escrita clássica. É o Cian. É, não, Cian. É, é. Se você riscar o carro, riscou o carro, arranhou é. o carro, tu vai pintar o carro? Já Ixi. era, meu irmão. Pra você achar aquela Ixi. cor, bicho. É. Não, a cor é branco, não sei o que. Mas é. branco. você viu que agora tem a cor, o nome, tem um número. É. Porque o cara tem as máquinas, ele monta a cor pra você. É, uhum. faz na hora uhum. ali. Ele põe do, uhum. duas gramas de amarelo com uma grama e meia de azul. O cara mas tem, você, que mas, ser mas tín... tem um erro aí. Ele monta Tem a cor, um erro. Qual? Qual? qual? Pra classificar a tinta. 720 dias de sol, no tom. É mesmo, cara? Não, tô zoando, pô. agora porque... se tivesse essa reforça. <risos> não, porque você pinta o carro. O carro tomou 720 dias de sol. Muda a cor do carro. É. Ah, agora eu quero tá ver a cor nova, com é. 720 é. dias de sol. Né? Tipo, mais queimado. Mas é, mais é assim, o cara, hoje em é dia eles montam a não, cor. Eu vi, pra você. eu, eu falei, vi. Você bizarro, não compra a cor já montada. Não. E, e você achar aquela cor. É difícil, é difícil pra caralho. Cara. É, eu passando puta oficina... lá, né, White, amarelo frevo, eu falei... Poxa". Ah, esse, esse é bonito. <risos> é do guarda-chuva, amarelo... sai pulando assim. É... É... é um amarelo do guarda-chuva é... frevo. É... o amarelo frevo é bonito. Ele vai... é, é bonito, cara. não, é bonita é Você tá com o quê? Amarro de arreia? Não, meu, é... Esse é amarelo de arreia. Não, amarece, não, não é eu vou dizer. Vai, da é. é mostarda. Ah, ah, que lindo. Dijon, né, amor? Dijon, Dijon. Dijon, Dijon. o seu tempero não leva mostarda porque não é mostarda Dijon. Mais cede, João então, né, mostada? <risos> mostada tem que ser de jogo. Vai ter que ter comida do. Comida não. As machinhas. Adoro as machinhas de carnaval. Machinha é bom, né? Elas são gostosas. Parecem música de criança. Mas, e a o, é? o que? Salada, ô. Oh, oh, oh, oh. Mamão, mamão, mamão. Eu, eu quero mamão. Mamão, eu quero Você mão. pensa que a batata é palha? Batata, batata não é palha. No seu tempero não leva mostarda. Ah, já cantou essa. Muito bom. Você pega a videra oh, o oh, oh. e a, a bobora <risos>